Será que soprar canela funciona? Você já ouviu falar nessa superstição de soprar canela para trazer prosperidade? Então aqui comigo você vai descobrir o verdadeiro poder da canela e como ela pode te ajudar. Fica comigo que você já vai descobrir. Quem acompanha nosso canal e nossos vídeos sabe que a fitoenergética utiliza a energia das plantas para equilibrar o campo de energia humano e de todos os seres vivos, né? Inclusive, a gente pode aplicar a fitoenergética nos ambientes, nos cristais, nos animais de estimação, para trazer energias límpidas, purificadoras, ou seja, né? Para trazer as coisas de volta à sua energia original. Que às vezes a gente vai contaminando com pensamentos, sentimentos e emoções negativos, né? E o ambiente fica impregnado de coisas negativas, a nossa prosperidade fica impregnada de coisas negativas. E aí, muitas vezes, a gente vai atrás de simpatias, de práticas, de coisas né, que estão fazendo por aí para trazer prosperidade. A canela ela não tem a ver com a prosperidade diretamente, mas ela atua no seu campo de energia fazendo você elevar seu ponto de atração para que você atraia mais prosperidade para sua vida. Então não é assim, eu soprei canela numa mão e vai aparecer dinheiro na outra. Não é tão rápido. Para ter prosperidade na sua vida, você precisa fazer reforma íntima. Você precisa mudar algumas coisas na forma de pensar, na forma de sentir, na forma de agir, na forma de se comportar. É preciso curar a sua relação com o dinheiro. Então, tem todo um caminho de prosperidade que você precisa trilhar. isso não acontece de uma hora para outra e simplesmente soprar a canela não vai resolver né, os desafios que você tem até você chegar na sua prosperidade pode ajudar de uma forma ou de outra, mas não é o principal que você precisa fazer para atrair prosperidade é, só pra canela é como se fosse assim uma simpatia uma crença popular, agora se você quer conquistar prosperidade mesmo, de verdade aí o caminho é mais longo o buraco é mais embaixo, como dizem por aí então eu vou falar para você aqui é, o que, que a canela faz? Quais são as propriedades fitoenergéticas da canela? O nome da canela é Cinnamomum zeilânicum. Esses nomezinhos de planta assim, né? Em latim, parece feitiço do Harry Potter. Cinnamomum zeilânicum. É, que em inglês até se fala cinnamon, né? Que é canela. Tá? É um vegetal condutor. Então quer dizer que ela atua em todos os chakras e é uma planta de polaridade índio, uma energia mais feminina, tá? Na fitoenergética, a gente tem toda essa classificação para cada vegetal. E antes de falar das propriedades, o que a canela faz, eu só quero dizer que aqui no canal a gente tem dois vídeos que falam em atração de dinheiro utilizando plantas, tá? Um explica uma técnica com a lavanda e o outro explica uma técnica com o dente de leão. Então, você pode acessar aqui no canal para entender né, técnicas que você pode usar para a sua prosperidade. Mas a canela, o que, que ela faz de verdade, né? de verdade? Ela elimina a frieza e a insensibilidade, a falta de sentimentos e a falta de crença. Elimina a ingratidão, a birra e a rebeldia. E ela traz sentimento de unidade com o Criador e cria proteção espiritual. Então é o que a gente precisa para ter prosperidade, se conectar ao Criador, ter proteção espiritual, saber agradecer, né? eliminar a ingratidão da nossa vida. Então, é muito importante você utilizar a canela não só para prosperar, mas também para atrair essas coisas boas para a sua vida. Né? Eliminar a falta de crença, aquela pessoa que não acredita em nada, que não acha que nada vai dar certo, ela pode se beneficiar com a canela. E assim você vai fazendo a reforma íntima que vai te levar à prosperidade. Mas não é uma coisa rápida e imediata. Entende? Você vai melhorando a sua energia até que a prosperidade encontre com você quando você tiver com a energia bem elevada. Então você vai fazer o seguinte, você vai precisar de alguns elementos para montar um sachê. Você vai precisar de pequenos pedaços de tecido, mais ou menos 10 por 10, esses aqui eu cortei a olho, então pode ser 8 por 8, 6 por 6, aqui até tem uns menorzinhos, mas às vezes fica difícil de fechar o sachê quando o tecido é muito pequenininho. Então, você vai pegar sete tecidos cortadinhos, tá? Sete quadradinhos de tecido com uns temas, assim, que sejam bonitinhos, tá? Florzinha, estrelinha... Você vai precisar também dessas borrachinhas aqui. É aquelas borrachinhas de cabeleireiro, tá? E vou colocar um pouquinho de erva no centro do sachê. Depois que eu fiz isso, eu vou fechar. Eu faço um triângulo assim ó, unindo duas pontas do sachê e depois eu uno as outras pontas, vou dobrando e vou unindo as outras pontas, certo? Aí eu pego aqui, ficou um cabeçotezinho ali do sachê e eu passo a borrachinha ao redor, até prender bem. A gente dá várias voltinhas até prender, ok? Então, o sachêzinho tá pronto, quando você tiver os sete prontos, você vai friccionar as mãos e fazer uma bênção sobre esses sachês, energizando, imaginando uma energia boa, uma luz verde-prata. Ou então você vai cantar um mantra, você vai cantar um hino, você vai fazer uma oração, vai rezar um Pai Nosso, vai fazer uma dancinha xamânica. Enfim, não importa. Faça alguma oração de acordo com a sua fé. Se você é reikiano, pode aplicar os símbolos, pode aplicar reiki no sachês. Então... Capricha na energização. E depois, sabe o que, que você vai fazer? Você vai colocar o sachê dentro do sutiã. E vai ficar com ele o dia inteiro. E aí você coloca dentro do sutiã e você vai trocar uma vez por dia durante sete dias, tá bom? E aqui no livro da Fitoenergética, esse aqui é a edição especial de 15 anos, você encontra 118 plantas, 118 ervas, entre elas flores, frutas, raízes e mais de 30 tipos de formas de usar, né? Porque as pessoas acham, ah, é só chá. Não, fitoenergética pode ser usada como spray, como sachê, como compressa, como mandala. Você pode utilizar na, na culinária. Você pode utilizar de muitas maneiras. Aqui tem mais de 30 tipos, as formas de uso, tem tratamentos para várias doenças. E 118 ervas, assim como eu falei das propriedades da canela. Tem outras 117 plantas aqui, né que você vai descobrir o que, que cada uma faz, em que áreas da nossa vida atua e como você pode se beneficiar de tudo isso. Se você quiser adquirir o livro, o link está aqui na descrição. Aqui embaixo é só você clicar, acessar a nossa loja e receber em casa essa bíblia das ervas, das plantas, esse manual né, que contém todas as informações que você precisa para fazer tratamentos naturais sem efeitos colaterais e sem contraindicações. Tá bom? Um grande beijo para você, muita luz e até o próximo vídeo.